He <laughs> he seja bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gente, o Clube Ping Brasil está completando 5 anos e trouxe um código pra gente especial, né? Claro, não faltar. pode faltar. Aqui, o Aqui. nosso presente pra vocês. Para agradecer por todo o apoio de vocês. Especialmente nesses últimos tempos, a gente preparou um pequeno presente de, do fundo no nosso coração. Obrigado por tudo, pinguim chapéu, 5 anos. Chapéu velho de 5 anos, claro que a gente vai usar, travar esse código maravilhoso. É ela! Ela chegou a chat que está agora online, ó. 30 minutos. que eu tô gravando aqui. Com certeza ela já saiu, mas a Tia Arte que entrou. É um chapéu LGBT. uns balões LGBT também. O <risos> que tá acontecendo? Vou entrar aqui no ventilador pra gente ver a festa na café, gente. Pronto, gente. Eles também publicaram um código. Por isso que eu fiquei meio... O que tá acontecendo? Não tinha outro código? Sim, tem outro código. 5 anos CPBR. É esse código aqui que eu tava procurando e agora eu encontrei. Então são dois códigos. Ao total já foram quatro códigos, viu? Desde a volta do Clube Pinguim Brasil, gente. Então fique de olho no canal, ative o sino pra não perder nada, porque essa festa só vai durar até hoje, hein? Olha que legal. A Vental, olha essa blusa é bem bonita, velho 5 mil de moeda gente! O outro eu nem vi quantas moedas era, né? E a véia coroca visitando o clube Ping Brasil, né? É a única chance de bater um papo com ela colecionar um selo exclusivo e seu plano de fundo. Infelizmente, eu não vou conseguir, né? Vamos ver se esse código aqui a quem ainda tá funcionando. O chapéu do Rafa. Ah, ainda tá funcionando o chapéu do Rafa. Colocou o um nome de um crédito lá da Twitch. O jogador do Cruping Brasil colocou o nome dele, Chapéu do Rafa, então quatro códigos, nesse vídeo três códigos já vem gente Então já vou fazer todos os códigos para vocês estarem atualizados, para não perder nenhum código, ok? E a festa tá aqui, ó, no centro, na café. Gente, eu voltei a tomar café com leite, eu tô até gostando, viu? Acabei de tomar, porque eu tomava só leitinho, né, gente? Então, eu tô gostando mais de... Só de tomar café com leite, vamos tomar um café puro, e vocês? Gente, tá muito cheio. Gente, a gente tá aqui, tá acontecendo, tá muito cheio. Vamos assoprar o bolo? Ah, tá bom, minha filha. Vai, fica aí. Sai do bolo aí, ô cacete. Não dá pra assoprar o bolo, gente. Fica alguém atrás do bolo. Que isso? O povo fica atrás do bolo. Eu não consigo clicar nas velas. Como é que apaga as velas aqui mesmo? É, é atacando é bola de neve? E, gente, salve pra todo mundo que tá aqui, viu? Nosso Lucas. Legal. Ele é muito legal, viu? Como disse. É um salve aqui pra quem mais? Porra, Raposa Game, tá? Todo salvado aqui. Com certeza não vão assistir o vídeo, né? Mas foram salvados, tá? Vamos ver os Inter. Vamos vestir o Inter, né? É o um Inter pra cabeça. Esse chapéu aqui. Era uma camisa, né, gente? E balões. Nadadeira. Era o balões. Aqui, gente, o avental. Será que o avental tem algum... Tem algo especial? Olha como eu tô. Bonito, né, gente? Tem sim, gente. Será que vai dar pra ver aqui? Senhor! Vou fazer aqui, ó. Não é pra entrar no esmaga-fruta. Será que tem? Ah, que legal. Não dá pra ver nada. Vamos continuando. Eu vou encontrar a nossa aqui. Tava lá no fim do poço, gente. Encontrei finalmente a brusa. Olha que bonito, velho. Esse peixe. Gostei demais, gente. Eu até agora não consegui apagar a vela do bolo. E até o próximo, gente, Tchau.